Muito bem, ultimíssimo vídeo dessa parte inicial de vetores. Já vimos praticamente tudo que a gente precisa inicialmente para lidar com vetores. Né? Sabemos agora somar vetores graficamente e agora vamos ver a soma algébrica de vetores. Tá? Essa parte é importante, por quê? Porque é o que a gente vai fazer essencialmente, né? É, quando a gente chegar nas leis de Newton para resolver problemas de, de partículas uh, em equilíbrio, corpos em equilíbrio, partículas interagindo, tudo isso a gente vai usar mais para frente. Então como é que a gente soma vetores algebricamente? Né? Simplesmente você vai somar os vetores componente a componente. Tá? Lembra que a gente tem... Né? As componentes, a gente pode escrever um vetor na forma uh, de componentes cartesianas ao longo né? dos vetores unitários. Então, se eu tenho um vetor C, que é a soma de um vetor A mais um vetor B, essa expressão aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Posso escrever Ax na direção I mais Ay na direção J, e esse cara daqui é simplesmente o meu vetor A, mais bx na direção i, mais by na direção j. Esse cara aqui é simplesmente o meu vetor b. Ok? E agora o que, que eu faço? Para somar esses caras, eu tenho que somar, né? eu tenho que somar, primeiro, todo mundo que está apontando numa dada direção e depois todo mundo que está apontando em outra direção. Ou seja, no final... Eu vou ter um vetor resultante na direção i e um vetor resultante né, na direção j. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou pegar todo mundo que está apontando na direção i. Quem que está apontando na direção i? Ax na direção i e Bx na direção i. Como esses dois caras aqui, isso aqui é um escalar vezes um vetor unitário. Outro escalar vezes outro vetor unitário. Okay? Como esses dois caras aqui são o mesmo vetor e estão sendo multiplicados por números escalares diferentes, eu posso escrever, posso fatorar esses caras aqui multiplicando o vetor i da seguinte maneira. Né? A componente x do meu vetor c é ax mais bx multiplicando o meu vetor unitário i. E agora eu faço a mesma coisa com a componente y, né, que, vai, que vai ser um número multiplicando o vetor unitário j. Né? Vou pegar a y na direção j, b y na direção j, a soma desses dois vai ser a minha componente y do meu vetor c, e vocês já devem estar esperando né, que o resultado para a componente y seja... AY mais BY vezes o vetor unitário J. Tá? Então, esse cara daqui vai ser a componente X escalar. Né? O número que está entre parênteses aqui vai ser a componente escalar CX do meu vetor C. E esse número aqui entre parênteses vai ser a componente escalar Y, CY do meu vetor C. Então, os componentes desse cara são Cx escalar, né? as componente escalar Cx, é Ax mais Bx, e a componente escalar Cy, é Ay mais Bx. E lembra lá do vídeo anterior, que não importava a ordem que a gente somava os vetores, né? a gente tinha sempre o mesmo vetor resultante soma no final. Né? Dá para mostrar que isso é verdade também com a soma algébrica. Imagina que eu não soubesse que eu posso somar os meus vetores em, na ordem que eu quiser. E eu achava que os meus vetores resultantes iam ser diferentes. Então, eu vou escrever um primeiro vetor C1, né, que é o vetor A mais o vetor B. Isso aqui a gente já viu o que, que dá. Né? Esse cara daqui né, vai me dar Ax mais Bx na direção I, mais Ay mais By, na direção J. Agora, imagina que por alguma razão eu, eu, eu, eu penso, ah, mas se eu mudar a ordem dos vetores A e B, vai dar um vetor C diferente. Vamos ver se isso é verdade. Né? Escrevo meu vetor C2 igual a B mais A. B é esse cara daqui, Bx na direção I mais BY na direção J. E meu vetor A é como antes, a x na direção i mais a y na direção j. Agora, se vocês fizerem a conta, né, pega todo mundo que está na direção i e soma, e todo mundo que está na direção y e soma, e depois fatora, vocês vão ver que o vetor C2 de vocês é bx mais ax, mantendo a ordem né, na direção i, mais by mais a y na direção j. Ora, vamos comparar termo a termo. A mais B é igual a B mais A. Então, as componentes X do vetor C, tanto do C1 quanto do C2, são iguais. E AY mais BY é igual a BY mais AY. Porque não importa se eu somo 1 mais 2 dá 3 e se eu somo 2 mais 1 dá 3 também. Então, o que, que acontece? essa componente é igual a essa e essa componente é igual a essa, então esse vetor aqui é igual a esse vetor aqui. E aí eu chego ao resultado que A mais B é igual a B mais A. Ou seja, eu posso trocar a ordem da soma e o meu vetor resultante né, vai continuar do mesmo, vai me dar o mesmo resultado. Isso tem uma interpretação gráfica. Né? A soma de vetores tem uma interpretação gráfica. Qual que é a interpretação gráfica? Né? A interpretação gráfica da soma algébrica é a seguinte. Tenho o meu vetor A e o meu vetor B. A soma desses dois vetores é esse vetor C. Vamos olhar as componentes. Né? Vamos olhar as, componen as componentes agora. Quem é o vetor A decomposto nas duas componentes cartesianas, X e Y? Ora, é essa componente AY. E essa componente AX. Quem que é o meu vetor B decomposto nas duas uh, direções cartesianas? É essa componente Y aqui e essa componente X aqui. ok? Então vamos botar essas, essas componentes aqui, né, transladar as componentes vetoriais para o eixo X. AX transladado vem para cá bx transladado vem para cá. Quem que é a soma? Quem é que o vetor soma de Ax mais Bx? Ora, eles já estão com as caudas e pontas unidas no, na direção no, nos lugares certos. Basta eu unir agora a cauda de Ax à ponta de bx e eu tenho o meu vetor cx aqui em verde. Ou seja, essa é a componente x do meu vetor. C. É verdade? É verdade. Eu posso olhar essas linhas aqui imaginárias que eu coloco aqui perpendiculares ao eixo x e vejo que esse vetor Cx é exatamente do tamanho, né? da, da, do tamanho certo para ser a componente do vetor C. Mesma coisa para as componentes y agora. Translado a componente y para o eixo y. Translado a componente y de B para o eixo y. A soma desses dois aqui vai me dar Cy. E se eu traçar linhas imaginárias, né, aqui paralelas agora ao eixo x, eu vou ver que esse, esse vetor Cy é exatamente a projeção como a gente tinha visto no modo gráfico, do vetor C sobre o eixo Y. Tá? Então isso encerra o que a gente precisava ver sobre soma de vetores, né? a parte toda inicial de vetores, não apenas de soma. Tá? E Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado, e a gente se vê nos próximos vídeos.